Abra a palhaçada, abra a palhaçada, aldeia bonita! Eita! Eu vicivo com a boca dizendo: Chegou a sua vez! Acabou, carinha, ou, e acabou carrinhando, e acabou carrinhando, e acabou cantando! Juremagem de ira, esse boi é de você! Senhor! Tá me recantando, rapaz? Não, senhor! Pico da cultura, rapaz! Estão fazendo aí a confeira? Tá bom, tá bom, pessoal, a cofeira? Boa coisa nenhuma, rapaz! O que está acontecendo aqui é o seguinte: é um tipo de reunião que as pessoas não estão acostumadas a ter. O convite foi para tratar sobre democratização, a gente acabou falando sobre vários assuntos relativos à experiência humana dentro do Brasil. Vai ter a Conferência Nacional de Saúde esse ano e assim é importante a gente discutir a comunicação dentro da saúde assim como a comunicação em vários setores da sociedade, porque comunicação é um conceito transversal. <música> A pedra do teu anel, mais do teu sol A gente precisa voltar um pouco à nossa natureza humana, a natureza da terra, do vento, do ar, do mar, do céu, do fogo. A gente precisa fazer isso. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse lugar. De força, de vida, de construção, assim, de, de, de coisas boas. Aqui nós estamos vindo do no nordeste da, do Líbano, no nordeste da, da, da, da, da África, de todo, de todo o nordeste nós encontramos aqui. E estou aqui hoje, entre outras coisas, para debater a democratização é, da mídia. E para conferência livre de saúde. Eu peço a benção para minha avó Maria. E hoje eu peço a benção da minha avó, dona Dalva. Todas as minhas ancestrais femininas. Bênção a todos os homens e mulheres que resistiram a toda forma de violação de direitos e mantiveram viva a nossa brasilidade das mais variadas formas possíveis. Ela não pode ser arrancada e tomada pela especulação imobiliária ou pela lógica do poder econômico. Ela também me, ela me pertence. E eu preciso construir os meus próprios espaços. E construir esse processo de democratização. Eu sou romântica. Realizar comunicação é promover educação e promover educação é promover saúde. Pra nem tá junto Que é tempo não é difícil Nós éramos e somos ainda, né? Que esse excesso de informação tira espaço para a memória, né? Que isso é uma palavra que eu ouvi de um senhor: Que é muita informação. A gente tem um HD externo no computador, em todos os lugares, e a nossa memória está pifando e está diretamente relacionada à saúde também. É. Os saberes que foram tirados da gente, que queimaram, né, e que abafaram e que a gente tem. Eu sou o meu médico também, né? eu sou o meu sistema único de saúde. Se existe algo que a gente precisa comunicar é o que nós somos. E nós, como seres humanos, somos a resposta de milênios de civilização. Dentro de nós reside todas as chaves para as respostas mesmo dessa contemporaneidade, de tudo que a gente tem como enfrentamento. Então, há muito tempo eu... Chorei por uma educação que eu não tive e teve que alguém falar, mas espera aí, menina, você traz uma coisa com você. Então esse reconhecimento do outro é uma coisa que faz com que a gente se reconheça. o monopólio da possibilidade da vida, nós, os presentes, defendemos a democracia viva.